Eu vou ter que virar a câmera aqui, viu? Pra quem ainda não te conhece, como acabou de te conhecer. Não, já era, já virei. Você ah. quer eu desviro? Quer que eu desviro um pouquinho? Não. Um pouquinho não. só, quer? Não. não tem problema. O negócio aí tá meio punk, viu, Jean? Agora a gente acerta. É. E aí, vou, como é que estão? Nós. nós... Ixi, tá, o negócio tá meio que pegando... Deixa eu arrumar aqui. Eu sempre arrumo o suporte. É bom você comprar outro para ficar os dois iguais, né? É. é só o Jean mesmo para pôr o suporte aí, para ajudar a gente, né, Jean? Tamo junto. Tamo junto nessa. Que bom que eu tô nesse horário agora, horário novo. Para quem não me conhece, eu sou a Armin de Horário novo, entre aspas, porque eu já estive nesse horário. Há muitos anos atrás. Não, eu estive às 6 horas. Às 18 horas, verdade. Ou, eu era, ou eu era às 18, ou era às 17h30. era antes da Ave Maria. Porque é. Às 18 horas tinha Ave Maria e você entrava. Eu entrava em seguida. É isso aí, gente. Agora então, vou me despedir essa sexta-feira, né? Das sextas-feiras, às 11 horas da manhã. E viajei, né? para cá, para as 17 horas das quartas-feiras. Ah, alguém tá me chamando... Ah, o Nelson, oi. É a Armin, né? O tá falando do Jean para você também, viu, Jean? Oi, Nelson. É o Nelson. Você conhece o Nelson? Não. E como é que você fala o nome dele, assim? Eu sou pelo nome, a gente boa. <risos> você ouviu aí, Nelson? Se você não vê, libera um pouco. Você berra um pouquinho? Berro! <risos> Ai, tá falando Armin, tá vendo? Agora, aqui, às vezes, vai digitar o nome, vem vem Armênia, Não vem Armin. Bom, Helena Cristina também tá aí, na, tá aí no, no, no Face, né? E vamos começar o nosso programa. Tô gostando desse horário, vou gostar desse horário, por quê? É, eu, eu sou uma pessoa que migra muito, né, Jean? Você se adapta fácil. Eu me adapto. 22 anos de Rádio Mundial, não tem vibe Antes era Rádio Mundial só, né? Agora que é vibe. Não tem como não se adaptar, né? A gente acaba se adaptando, acaba acostumando. E, e vamos que vamos, fazendo os programas. Nesse, uh, sempre nessa, nessa vibe, como dizem, né? Da Rádio Mundial. Bom, gente, para quem ainda não me conhece, eu trabalho com a radiestesia, com a, com a medicina energética do terceiro milênio, que entra a, o registro da memória celular. Ah, Armin, o que é o registro da memória celular? É assim, eu tenho uma facilidade né, de canalizar o subconsciente da pessoa. À medida que eu vou conversando com ela, eu percebo tudo que está acontecendo com a pessoa, eu percebo o que, que a pessoa tem, uh, percebo os traumas, os bloqueios, os desconfortos da pessoa. né? A gente acaba percebendo esses desconfortos, percebo todas as... Ah, sabe aquela coisa, aquela angústia, aquele estado de ansiedade e, e tem um monte de nome né? TDA, TDC, TDA, TDA. <risos> tem os TDA, os transtornos, os transtornos, e, mas só que esses transtornos eles não deveriam de fazer parte da nossa mente, eles não deveriam de fazer parte do nosso espírito como não fazem. E é por isso que se transforma num transtorno. Porque o nosso espírito não aceita esses transtornos e o nosso DNA, o que é a formação do nosso cérebro, ele quer. Ele quer porque essas memórias elas vêm impregnadas e se ajustam no nosso corpo, né? Que o nosso corpo é formado pelo DNA. E nós acreditamos que esses transtornos, eles fazem parte da nossa essência. A nossa essência não quer, o nosso espírito não quer. Mas o nosso corpo, ele, ele gosta, ele se sente confortável, né, quando acontece uh, essa, essa, essa aceitação e a manipulação que os transtornos fazem com a gente. Só que chega uma hora que aqueles transtornos que aparentemente nos dão bem-estar, nos deixam confortável né, durante algum tempo, eles passam a nos deixar, uh, eles nos tiram do nosso equilíbrio, do nosso senso, e, e nós começamos a perceber que aquilo faz muito mal, que não está fazendo bem. Por exemplo, eu conheço pessoas que eu já tratei, né, falando um pouquinho do registro da memória celular, depois eu vou falar um pouquinho da radiestesia magnética imantada, e depois eu vou falar um pouquinho, que é um pocão, que esse é a chave de ouro, né, que é da energia fria vibracional curadora de uma frequência de luz e de som única. Né? Eu sou auto-iniciada nisso. Então, esses transtornos é assim, eu atendo pessoas que falam, sabe, Armin, eu tinha mania de limpeza, <coughs> tinha mania de... Eu tô falando de um transtorno super comum, vocês não têm ideia do que são os transtornos, vocês não têm ideia, vocês não fazem assim, são coisas inacreditáveis, né? Mas eu vou explicar esse para vocês. Ah, eu tenho mania de ficar lavando as mãos toda hora, mania de limpeza, mania de limpeza, mania de limpeza. E eu só me sinto bem a partir do momento que eu lavo as mãos. E quando eu lavo as mãos, eu tenho a impressão que o meu corpo está limpo e que ninguém, porque ninguém me tocou, ninguém mexeu em mim, eu posso mexer com as mãos no meu corpo, e aí eu fico tranquila. Eu fico tranquila. Tá. Imaginem isso agora, nessa época do Covid, né? O que virou. Não basta só lavar as mãos Não que seja uma coisa ruim, não. né? Mas não, nada exagero É, só que quem tem o um transtorno é, é exagerado e fica E fica horas, às vezes é, Com as mãos debaixo da torneira porque Esqueceu de lavar uma pontinha aqui Esqueceu de lavar outra pontinha aqui E, e vai observando Porque entrou uma sujeirinha não ia Precisa lavar de novo E a pessoa, ela fala Eu faço isso, depois eu me sinto bem Tá? Enquanto tá fazendo bem, chega uma hora que aquilo para de fazer bem para fazer mal. Oi, Florinda, tudo bem com você? Helena Cristina tá aí também, Florinda. Então, chega uma hora uh, que aquilo começa a fazer mal e deixa de dar conforto, mas chega a ser prejudicial, né? E a pessoa, ela... Vem me procurar. Ah, nem eu tenho isso, já fui em um psiquiatra, tomo remédio psiquiátrico, fórmulas, não sei o quê. Mas não adianta. É, dá a impressão que eu tenho vontade de dormir, tenho vontade... Eu, eu sinto assim, como se eu fosse uma pessoa que, sabe, deixa pra lá, mas o hábito de lavar a mão saiu, tá? Gente, você veja bem. O nosso cérebro, né, ele, ele trabalha por associação de ideias. Se ele associou que você só vai ser saudável, se você fizer aquilo toda hora, você só vai ter prosperidade se a hora que você acordar, a primeira coisa, saiu da cama, já tem que arrumar a cama. Tem pessoas que são assim, sabia, Jé? Eu resolvi. A pessoa sai da cama, ela, ela precisa, porque se ela esquecer, se ela sair da porta do quarto, ela acha que naquele dia ela não vai ganhar dinheiro ou as coisas não vão dar certo. Então, teve uma pessoa que eu atendi, essa pessoa tinha o hábito de... Ela tinha o hábito de... Sempre agradecer aprendeu na casa dela, que toda vez que ela comesse, ela tinha que, que agradecer a Jesus pelo alimento. Até que chegou o um momento que a pessoa impregnou tanto aquilo na cabeça dele, que ele não conseguia engolir a comida se ele não, não agradecesse. Para engolir a comida, a comida ficava embolando na boca, para engolir ele tinha que falar assim, obrigado Jesus, obrigado Jesus, três vezes. Se ele esquecesse que ele falou três vezes, ele tinha que voltar de novo e não engolir a comida. A comida não ia. Vocês, vocês não têm ideia do que é isso. E agora, com esse negócio aí dessa, dessa Covid, piorou. Porque ela vem, além de vir com esses transtornos, que são vários, déficit de atenção, um monte de coisa. Além de vir com isso, ela vem assim, não... Eu, para não pegar corona, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque aquilo não dá certo, porque isso dá, porque eu sei que aquilo vai, vai funcionar, isso não vai funcionar, o que, que eu faço? E a pessoa vai gerando uma ansiedade de desespero dentro dela, mesmo porque ela está em quatro paredes. Então, ela vai repetindo tudo aquilo várias vezes para ela mesma, e ela precisa repetir as coisas o dia inteiro, fechada dentro daquele, dentro daquele mundo, dentro daquela, daquela pequenez. E aquilo vai dando desespero, vai dando sufoco, vai dando uma série de problemas que muitas vezes, gente, vocês podem acreditar. Leva a pessoa às vezes até a cometer suicídio. Porque ela se perde dela. Ela não sabe onde ela está, ela não sabe quem ela é e nada para ela dar certo. Porque agora, para ganhar dinheiro precisa ser assim, para não perder marido, pra, por causa dos filhos, por causa dela, por causa do dia dar certo. Então, nós estamos encontrando muito disso. E eu trabalho muito bem com isso, que a pessoa melhora. Tem uma pessoa que eu atendi, ela não põe a mão em sapato. E se ela punha a mão no sapato, ela tem que lavar aqui na língua, a mão. Ela passava assim para limpar a mão, porque pôs no sapato. Vocês, olha aonde chega. Ah, gente, eu, cada vez que a pessoa ia comprar sapato, ela já comprava logo cinco, seis pares, sem pôr a mão. <coughs> para ela não ter que voltar tão cedo para comprar sapato. E tem a coleção de sapatos. Né? Tinha. Uh, por exemplo, quando eu batei, né, a pessoa tira o sapato, né? Ela punha em cima da poltrona o pé, ela passava as duas pernas em cima da poltrona, fazia assim, no, no, no braço da poltrona. Ela pulava, porque ela não podia tirar a bota ou o sapato, né? Então, vocês imaginem a que ponto chega. Esses transtornos, eles estão ficando cada vez pior Bom, essa é uma das coisas que eu tô comentando com vocês. Uh... Sabe, essa sensação de que a pessoa está sempre faltando alguma coisa, tá? sempre uma coisa é você querer sempre realizações, isso incentiva, motiva, você pode ter 80, 90 anos, você vai encontrar o desejo de viver com motivação, querendo encontrar alguma coisa, sempre querendo desfrutar de alguma realização, Outra coisa é a pessoa ter compulsões de realização, como se aquelas realizações não fossem o que ela quisesse. Então, ela quer abrir uma loja de, vai, de bonequinho, lá, de não sei o que, de biscuit, ela abre. Acabou de abrir, ela fala, não é isso que eu queria. Sabe quando a pessoa é insatisfeita, faz uma faculdade, para no meio porque não era o que ela queria, faz aquilo, faz... Gente, são coisas... perfeccionismo, é uma coisa doentia. Então, tudo isso, vocês precisam entender o um negócio. Nós não viemos aqui, o nosso espírito, ele não é assim. Os conflitos, os, não estou falando de espiritismo, estou falando da gente, de cada um, da essência. É, ele é totalmente diferente. Então, esses conflitos que nós vamos encontrando, que vêm no nosso DNA, eles precisam ser transformados. Eles precisam se adaptar ao nosso espírito. E eles precisam aprender a se libertar. Eu até acho que essa Covid aí, Tá ajudando um pouco? Ó, eu acho que não, né? Não vão entender mal o que eu tô falando. Cuidado com o que vocês vão entender. Mas aprender a pessoa a ser ela com ela mesma. Ela tá sendo obrigada, a, se, a princípio, a se tolerar. Depois desse princípio de se tolerar, ela tá vendo que ela estava com outras pessoas convivendo... Mas por quê? Porque um ia de manhã e voltava à noite, outro também, a, a convivência era mínima. A hora que os dois ficaram juntos, percebeu que um não conhecia o outro. E diziam, falavam de intimidade. Era viver sobre um agrado para não desagradar. Né? Então, as pessoas perderam a característica da individuação, a característica de ser um indivíduo, mas passaram a ser outros. Então, tudo isso fazia muito mal. Já vamos abrir o telefone para um ouvinte? Para quem quiser fazer, agendar um horário comigo, fazer tratamento, né? eu atendo de seis a dez sessões, é super rápido. E nas sessões que eu atendo, é assim, à medida que eu converso com a pessoa, eu percebo o que é, está acontecendo, eu descrevo o que ela sente, os pontos doentes do corpo, tipo, onde ela tem aquelas... Né? os implantes, que são memórias que vão formando nódulos, e com o tempo esses nódulos podem virar até um tumor ou câncer, podem virar outras doenças, vai formando toda uma... Um um, um mal-estar no corpo, né? na, principalmente na laringe, está cheio de gente que tem esses nódulos na tireoide. Por quê? Porque segura a fala, não, não se compromete em falar a verdade para o outro. É muito melhor falar uma mentira agradável do que ser realista. É, acontece muito isso. Então, para quem quiser falar comigo, pode ligar, perguntar, falar, ah, não estou bem e tal. Enquanto isso, eu vou passando meu telefone. Ah, o telefone da rádio é 3171-0221. 3171-0221. Ah, fala, a gente responde, tá? A radiestesia magnética imantada é um negócio assim maravilhoso, que vale a pena você fazer. Nos próximos programas eu vou falar mais a respeito. É uma radiestesia. A radiestesia existe há milênios. Né? Nós sabemos que toda a vida, pelo menos desde a época do, do, do homem primitivo, essas coisas todas, né? já existia radiestesia. Eles usavam aqueles galhos de, de árvore e tal para encontrarem, encontrarem água. Pra, sabe, Era, existia todo, todo esse trabalho. Mas a radiestesia magnética imantada, eu não uso imã, não uso nada, eu só uso pêndulo e ele diagnostica tudo que acontece com a pessoa. O corpo da pessoa começa a mexer, fazer a espiral de luz para se limpar, faz sozinho essa espiral. A pessoa... A Maria de Moraes também está assistindo aí, a pessoa ela começa a sentir um bem-estar muito grande, vai ajudar a fazer a limpeza da casa, o que está que acontecendo, tira a magia, tira coisas da pesada e vai mostrando para a pessoa como aquilo aconteceu e que fase aconteceu. E também trabalho com... esse daí é o potencial, né? É o, uma, é o maior né, agente que... É, é, é a ponta de linha para mim que é a energia fria vibracional curadora. Na energia fria vibracional curadora, gente, eu sou auto-iniciada, né? Sou auto-iniciada, trabalho com ajuda, né? Aliás, eu sou ajudante deles... Ah, o Messias também está aí, tudo bem, Messias? Também entrou aqui no Instagram. O, aliás, o Messias, ele foi no meu, hoje ele também atende, está lá em Goiás, né? E ele é fantástico também, na energia fria vibracional curadora, na radiestesia magnética, enfim. Ah, tem gente, depois eu falo então da energia fria, vamos atender o ouvinte. Alô? Alô, boa tarde, Armin. Boa tarde, você já me conhece? Pela feita social, também. Sim. Que bom, seja bem-vinda. Você é a primeira ouvinte da estreia do meu programa na quarta-feira. às. E na sexta, já se É, agora eu vou, a sexta-feira, agora eu já vou me despedir, né? E já migrei para a quarta. Seja bem-vinda. <risos> Gratidão. O seu nome? Meu nome é Silvia. Fala, Silvia! Ah, a minha curiosidade, eu não sei, eu não sei, assim, não acerto. Nem, nem como explicar. A é. questão é: eu sou uma pessoa que tem muito objetivo, é, tem muita fé, só que é difícil as coisas se concretizarem é, procrastinação em período ao trabalho, indecisão na questão afetiva, hum. mas mesmo assim ainda continua acreditando. Eu queria ver se você tem uma palavra para me falar, uma filha tá. para liberar as coisas. É, a procrastinação, nesse seu caso, é referente ao trabalho, né? Não só o trabalho. É tudo. Sim, só, sabe, sim, é, eu sei. É, porque você, você não acredita no teu potencial de retorno. Você está sempre na dúvida, isso gera preguiça. A, a preguiça que não, não se apresenta como preguiça, mas se apresenta como medo de fazer. E aí você vai jogando para frente, vai jogando, jogando, até que você não atinge, né? É, normalmente, são pessoas que tiveram uma infância muito... Por exemplo, uma infância assim... Uh, ao mesmo tempo que tinha a mãe cuidando, né? uh, você tinha uma, uma certa liberdade, porque percebia que a mãe das outras crianças cuidava mais do que a tua. Então, você tinha que ficar acuada, recuada, por quê? Porque você tinha que esperar para poder fazer, enquanto as outras já faziam. Sim. Você entendeu? Por exemplo, né? eu não sei qual é a sua faixa etária, mas vamos supor, você ia brincar na rua, né? você ia brincar. Ah, quando chegava umas seis horas da tarde, um exemplo, as mães iam chamar para jantar, não iam? Vem tomar banho, e a sua talvez não chamasse. É um exemplo que eu estou dando. Mas você sabia que você tinha que entrar para jantar, porque as outras já entraram então é que eu tinha que decidir, né? É, exatamente. Eu tinha passado, não, não me ali na, É. No correto fazer. Exatamente. Isso acabou te dando uma certa insegurança em, em, no que se diz em você se você ter o respaldo. Uhum. Entendeu, Silvia? Sim, entendi. É isso, mais e ou menos? Consegue. Porque, olha, você vai fazer isso, vai entrar a energia fria e a radiestesia, tudo isso. Sim. Aí a gente vê se são seis, sete, são seis, sete oito, ou no máximo dez. Passou de dez, não tem mais, porque aí já arrumou mesmo, né? Uhum. Faz assim, é. uma, liga para lá, você me liga daqui mais ou menos uma hora. Nós agendamos um horário, vem para consulta. Tá, e sim. aí você vai ver. Tudo bem, né? Tá então, bom, eu vou passar agora o número do telefone. Um beijo grande para você. Tudo de bom. Pessoal, nós estamos no fim do programa. O número do meu consultório né, e do meu WhatsApp. O do WhatsApp, para você ligar e já perguntar, saber como que é o trabalho, ou já querer agendar, eu tô atendendo online também. Né? O online também é a mesma coisa, é ótimo. É o 99675... 5, código diário, eu estou em Santana, pertinho do metrô, da estação metrô. E o fixo é 29508343. 29508343. Aguardo por vocês. Até a próxima quarta-feira. Sempre na paz, luz e harmonia. Gratidão.